Então olha só, exclusividade, só vocês e eu que temos acesso a esses arquivos valiosos. A equipe Team mind Studio já desenvolveu diversas skins que foram aceitas pela Valve no CSGO. A mais famosa delas é a k 47 Por Emperors, você já deve ter visto essa skin antes. E recentemente eles estavam trabalhando em uma nova coleção de design de skins para serem adicionadas no CSGO, se a Valve aprovar, é claro. Estamos falando da Sacred Collection e eu consegui acesso às skins em game dentro do CSGO Pra a gente poder analisar no vídeo de hoje e já teorizar quais skins serão aceitas no futuro, porque eu tenho certeza que mais armas criadas pela Team Ice vão entrar no CSGO. Inclusive, antes de qualquer coisa, vamos fazer já um movimento aqui Eu vou deixar um link no comentário fixado desse post Que é a coleção Sacred Você só tem que vir aqui e clicar em Sim Fazendo isso você vai estar ajudando imensamente Porque quanto mais votos essas skins tiverem Maior a chance da Valve aceitar algumas skins desse projeto E introduzir aí na próxima operação ou numa próxima caixa Eles já criaram tantas skins que foram adicionadas no CSGO Que eu até esqueci a lista inteira Mas se vocês quiserem eu posso fazer um outro vídeo separado Mostrando pra vocês todas as skins Brasileiras que já entraram no CSGO Deixa um comentário aí embaixo se você quer esse vídeo Já aproveita e deixa um like para Eu falei com a Luiza McAllister no Twitter E pedi pra ela, por gentileza Que ela pudesse me mandar as skins Pra que eu pudesse, de alguma forma, testar No meu servidor privado de CSGO Mas isso não foi tão possível, porém, ela se dispôs A gravar todas as skins E mandou pra gente conferir aqui no canal Então, olha só, exclusividade Só vocês e eu que temos acesso A esses arquivos valiosos a primeira skin que eu quero conferir dentro do CSGO é a AWP, mano. Se liga nesse design muito irado. E olha só aqui primeiramente na página de inspect. Cara, o sculpt dessa alp tá irado demais. Esse rosa com dourado tá mais, velho. Se essa skin for adicionada, eu vou comprar uma dessa pro meu inventário sem dúvida. Se liguem nessas cores. Essa alp tá diferente de tudo que a gente tem no CSGO. Não tem nenhuma skin nem perto de ser parecida com essa. Ela ela fica irada tanto com iluminação alta Quanto com iluminação baixa Mas aqui, batendo a luz do sol na mira No scope ali, ficou muito foda Esse scope rosa Caramba! Ou, oh, na moral, a primeira skin Já tá me impressionando, imagina o que, que ainda Vai ter durante esse vídeo Olha isso dali embaixo de uma luz Parece que ela tem um certo efeito Quando bate luz, né? E ela tem um degradê Que vai do azul pro rosa, eu gostei Muito disso, velho. O desenho ali Aparentemente é um viado e na frente Da lua ele tá, né? Uma lua bem cheia Cheia e tal, muito louca, velho Começamos já com o pé direito Eu fiquei em dúvida se teria ela na versão Black Scope E claro que eles pensaram nisso Quando se desgasta, o Scope vai Perdendo rosa e vai ficando Preto, ficou muito foda 1.99 também ficaria muito insana Muitos dizem que CSGO precisa de uma Nova M4A4 Hall E eu acho que era mais ou menos isso que eles Pensaram quando eles adicionaram essa M4A4 É um tigre Bem diferente, o que mais me chamou A atenção que nessa M4A4 foi a combinação de cores que eu achei muito louca. Tem verde, tem rosa. Todas combinam, né? Porra, parece que tá saltando o Tigre. Ficou muito irado. Eles fizeram também uma versão alternativa. Um pouco mais light, um pouco mais clarinha. Bastante branco, laranja. Eu gostei também dessa. Eu acho que lembra um pouco mais a HAL, né? Lembra um pouco mais de como se fosse uma versão alternativa da HAL. Mas confesso que eu fiquei mais atraído pelas cores da primeira M4 que a gente viu. Principalmente por causa daquele verde. De qualquer forma, é muito válido eles terem feito duas versões. Assim, dá pra Valve uma chance maior ainda dela querer aprovar uma dessas skins, né? Mas ó, a verde, na minha opinião, deveria entrar no CSGO. Seguindo a mesma pegada M4, eles também fizeram dois modelos de P2000. Primeiro, vamos ver a versão Dark. Eu sempre gosto um pouquinho mais das skins que eles fazem que são mais Dark. Eu acho que é bem o estilo deles. Essa P2000 tá muito foda. Mas a versão Light também ficou muito boa, mano. Difícil de, de escolher uma delas. As duas ficaram muito legais. Eu acho que dentro do CS, me um pouquinho mais a versão light Porque quando bate o sol ali O branco fica bem massa, né, velho Mas como não sou um cara que usa P2000 Vamos pra USP, vamos pra USP Que eu acho que vai me agradar, com certeza Inclusive USP The Traitor Foram eles que fizeram, mano Pra mim a USP mais foda atualmente no CSGO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 São três versões diferentes da USP. Vamos começar pela mais light, que é essa daqui. Inclusive, mano, uma curiosidade muito, muito foda que ela me contou na DM do Twitter é o seguinte. Essa USP foi inspirada na Desert Eagle Fennec Fox e foi a Valve que pediu pra eles desenvolverem essa USP. Ela que falou pra mim aqui no Twitter, né? E ela disse, obviamente, não quer dizer nada sobre alguma skin dessa coleção entrar, né? Mas, cara, a Valve contratou eles pra fazer a USP. Tem coisa aí essa história, eu acho que essa USP vai entrar em uma das três versões. Eu acho que poderia ser adicionada a USP branquinha para combinar com a Deagle deles, né, que a Valve já aceitou. Ela falou ali também que a Valve contratou pra fazer a Desert rider além da Desert Eagle, né, então, pô, mano, colocar a USP branquinha seria muito interessante pra completar a coleção, digamos assim, mas também tem dois outros estilos de USP que só mudam as cores. Essa rosa aqui tá a mais, velho, confesso que eu gostei até um pouco mais, mais do que a branquinha, e me lembra o Speed Traitor. Olha essa skin dentro do CSGO, cara. Ah, não. Ficou muito boa. Muito boa. Esquece a branca. E essa aqui é a terceira versão, mas depois de ter visto essa última aí, eu não quero mais saber nem da, dessa azul nem da branca. Eu gostei demais da rosa, sinceramente. Ainda não terminamos, porque tem AK-47, Desert Eagle e MAC-10. Ah, também tem a Famas ali, que eu não tinha visto. Faltam skins bonitas de Famas no game. Então essa daqui, na minha opinião, tem muito muita chance de ser adicionada. Não tem nada parecido em relação a famas ainda no CSGO. Esperem essa skin entrar, esperem. Esperem que vai entrar ou essa ou a outra versão, que é um pouquinho mais clara, né? Foca aí um pouco mais no azul, com polvo no fundo do mar. Também achei muito legal. Qualquer uma das duas pra mim tá bom. São duas variações da Mac 10 também na mesma pegada, uma puxando pro azul. Acho que é um louvadeus muito louca essa daqui, cara. Cheia de detalhes. Foda demais. E a segunda versão rosa, que eu tenho a tendência de gostar mais das skins rosas, não sei porquê mas essa MAC 10 está me atraindo demais, cara Tá muito legal mesmo, sempre com os detalhes dourados, né, que é a marca registrada deles, tudo bom inventário no CSGO também tem que ter uma Desert Eagle e eles fizeram essas duas, que a gente já vai comparar aqui, é rosa de um lado verde do outro, muito legal eu acho que eu preferia a verde mas a rosa também tá muito foda, é muito difícil decidir entre uma skin ou outra que eles fazem, porque eles sempre usam cor complementares que dão um contraste muito foda nas skins e dá um efeito muito legal. E agora, vamos pra Zakaas 47. Que foi a skin que eles mais deram atenção nessa coleção, fazendo três modelos diferentes. Muito difícil decidir qual eu gosto mais. A gente vai ver em game, mas basicamente, azul eles chamaram de river, né? Rio. A vermelha eles chamaram de deserto e a verde eles chamaram de floresta. Uau, mano! Olha, caraca! Não, vamos gastar um tempinho analisando as três. Caraca! Essa cara tá muito diferenciada, mano. Eu nunca vi nada do tipo no CSGO. Uau, velho! Uau! E ainda tem o dragão. É que na cultura chinesa as pessoas gostam bastante do dragão, das skins com dragão, né? Pode ver aí a Dragon Lore, como fez sucesso. Cara, nossa, azul pra mim já tá demais. Que skin! Isso absurda. Na moral, olha embaixo da luz. Que AK sensacional, cara. mais certeza que uma dessas três AKs vai entrar no CSGO na próxima caixa ou operação. Tá muito diferenciada de todas as skins de AK que a gente tem no CS. Essas cores aqui são um pouco mais clássicas, mas depois de ver a azul cara, sei lá, mano. Eu gostei mais da azul, porque ficou única. Não parece com nenhuma outra skin da coleção mesmo. Parece que ela é totalmente diferente das outras skins. Mas eu entenderia se a Valve ia essa versão, que eu acho que tem um pouco mais de apelo Não sei explicar, mas ela tem um pouquinho mais de apelo Combina um pouquinho mais Tá muito foda, mas eu gostei mais da Azul <risos> E temos, claro, a versão verde Que é um verde esmeralda Gostei demais também dessa daqui Olha isso, velho Temos ela aqui em game também Mas nada vai fazer eu tirar a azul da minha cabeça, velho Apesar dessa skin verde estar tá parecendo esmeralda Tipo, joia preciosa e tal Cara, eu vou ter que dar mais uma olhadinha na azul Posso estar tá errado Mas a azul, na minha opinião Ficou a melhor entre as três AKs É, não, não tem comparação Principalmente com uma luz artificial aqui nossa não tem comparação O contraste do dragão com a AK O fogo azul claro ali embaixo no pente da arma Que isso, velho? Essa AK tá demais Tá nota 10 Tá nota 10, mano. Detalhe do dragão, inclusive, atrás na bundinha ali da AK Se liga Esse foi o vídeo, então, divulgando pra vocês A Secret Collection da 2Mind Studio Link tá aí embaixo pra vocês votarem Votem, votem Vamos ajudar esses skins aí a entrarem no CSGO A gente vê no próximo vídeo aqui no canal Valeu por acompanhar Não esquece do like pra esse vídeo chegar a mais pessoas tamo junto galera tchau tchau